Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em uma lenda nova pra vocês que foi passada pra gente, certo Thaís? isso mesmo, Thiago. Estamos aqui de frente com o barracão. Aqui pessoal era uma fábrica de cachaça, eles fabricavam cachaça. Diz que eram dois irmãos que eram sócios do local aqui. Diz que eles teve uma briga lá e acabou um matando o outro. Diz que o local ficou assombrado, né Thaís? Isso. A gente veio aqui para fazer o reconhecimento. Vamos entrar lá dentro agora, ver se tem como entrar. Pelo que eu vi, a porta tá fechada. Não sei se tem como entrar lá. Vamos ver se tem algum lugar que dá pra gente entrar, né, Thaís? Isso. E pelo que eu vi, pessoal, tem uma casinha ali também, ó. Aham. Uhum. E aqui e eu... fica numa chácara bem próximo da cidade, né, Tiago? Bem próximo da e cidade. E após isso, a família abandonou tudo aqui. Abandonou. O carro tem que ficar bem longe, pessoal. E ainda teve que andar um bom tanto, né, Thaís? Sim. Vamos lá dentro lá ver? Vamos. Vamos ali primeiro, ali aqui em cima? Vamos, vamos aqui primeiro, ó. Vamos aqui mais perto, né? É isso. eu com uma lanterna só, vai com você. Pessoal, antes de tudo, já se inscreve no canal. Se inscreve no canal, deixa muito like e bora pra mais uma aventura. É Aí, a porta ali tá aberta. Aqui tá fechada. Tá aberto. Tá aberto, cara. Nossa, tá é escuro, hein, cara? Nossa. Nossa, Thais, olha ali. Com licença. Me dê licença. Caraca, cara. Não, cheiro que é forte. Nossa, é cheiro de é, de. é de pinga, não é? Não sei. Será que aqui ficava pinga, cara? Nossa, nunca vi um baú desse tamanho. Parece que esse baú. Barril. De, barril, parece que é esse barril do Chaves, né? Só que é enorme, cara. Grande mesmo. Será que aí guardava as pingas? Não. Isso aí é o quê? Esse saco? Não não faço ideia aqui que você vem. Caramba. Que estranho isso aqui. Que estranho isso. Uhum. Muito estranho. Ah, que estranho. O que é isso? Eu estou encabulado com isso. Ah, aqui ó. É estranho. É, Estranho. Eles vão estercar bastante aqui, hein? Tá aqui. Uma porta Olha, tinha, tinha uma, tem uma escada aqui, ó. Mas não dá para subir mais. Hum, Dá pra gente dar uma olhada lá por cima depois por ver. É. Mas então é uma maravilha que eles deviam deixar a pinga em... Não sei como para é. conserva, o que, que é. E às vezes aqui embalava. Não sei como que é o processo de pinga. E aí, Léz. Vou ir, né? Deixa eu ir. Mas, não tem um bicho nada aqui. É, tá estranho. é muito estranho isso daqui. E esses encanamentos? Será que era aí que enchia os gatos? Seria. Ó, uma mesona, talvez aqui eles. Vai lá, vai lá um barril, um, um vidro, ó. Ah, não, mas isso não deve ser de pinga, não. Isso aqui deve de vinho. É. Disse que era cachaça, que ele... Então, né? mas será que ele não era vindo também? Não sei. Diz que o irmão foi morto aqui dentro, né? Sim. Agora aqui, lá, Estranho, hum. cara. Um morreu aqui, o outro morreu no hospital, né, Tiago? Tem alguém aí? Maluco! Tá rodando! A eles não é que falando, cara, eu dei um susto, mano. Nossa! A olha aqui, cara. O que? Eu, eu achei que tinha um aranha ali, bebia a assim. Nossa, Nossa tem um buracão aqui. Caraca! Ah, o que é aqui, aqui? Aqui devia ser tipo uma cozinha, né? Nossa, velho. Faz uns barulhos, né cara? Não é. sei se a câmera pega, mas foi um barulho estranho. Aqui eu acho que era o... É um trago. Ah, é uma portinha aqui, ó. É onde não estava. Era tipo uma dispensa, não sei. É, um escritório, não sei. Muito estranho, Nossa, Nossa, olha. Ali tem outra porta, ó. Ah, tem mesmo. Ah, aqui a porta entre por aqui, ó. Tá vendo? Aham. Uhum. O que, que é isso? Caralho aqui. Que isso, é um bicho. É um bicho, né? Mas que é isso? Não sei se era uma pedra de diamante. Ah, é diamante é essa cor? Gente, que que é isso? Vocês sabem o ah, que é isso? Uma pedra esquisita, né? Um Tipo de vidro, alguma coisa assim. Não, não é vidro. Essa coisa aqui, né? Nossa, que que foi isso daqui? Ah, já preciso fosse ouro, velho. Ah. Olha lá. Tô... Vamos ver aqui tudo. Tá Será que era um de água? Não, assim. não sei, eu não entendo essas coisas. Ó. Que? Não sei, eu tô. Nossa, tem um cacho de marimbondo. Meu Deus, sai daí. Sai daí, Vai, vai, vai. Se ficar, vai, vai, vai. Se Cara, tu sabe o que eu tô achando? Hum. Pode ter alguma coisa aqui no meio. É, mas o mato tomou ah, conta. Olha, que como tá que vai pra três... lá? dar uma olhada aqui. Ah, eu acho que é naquele carregadorzinho, que é um triozinho ali. Vem ali onde nós estamos. Mas sei não vai entrar lá, olha ali o uma... tá na entrada. Vamos lá ver? Tem um negócio ali também, ó. Umas caixas de cilindros. Será ah. que era tudo parte do... Hã? Ah? Será que era tudo parte da fabricação da, da cachaça? Não sei. Os cachaceiros aí, diga aí como que faz a aqui, né? aí. Uhum. Pesado? Deu O local ficou abandonadaço, hein? Que. Porque a esposa não quis mais mexer com isso daí, não. Essa bicha é de também assim, não brigou, né? Então. Ó, tem um treuzinho aqui. Tem. Mas tem um cheiro forte lá dentro do barracão, Nossa, né? Nossa, tem, cara. Ainda mais naquele perto daquele barril, né? Bar barril, né? Fala. Uhum. Ah. Poxa, não dá pra ir não. Não dá pra ir não, velho. Não dá pra ir. Com uma caixa de água. Consegue pisar ali, ó. tá? Deixa Acho que Pula aqui, galera. Tamo aí, pessoal. Thaís, tem duas portinhas aqui, ó. Vou ver se eu consegui. Era meio que subterrâneo aqui, ó. Cara, como que eu vou conseguir ali, hein? Se tiver alguma coisa, eu ponho a mão. Olha aí, cara. Ah, quero um quarto. Cort... Nossa, Thaís. Tá Você tá louco? Cheio de marimbondo. Mano do céu. Pessoal, não vou nem entrar lá dentro. Tá cheio de marimbondo. Caraca, ah. mano. Deus me livre, eles iam atacar nós. Daqui vai dar pra ver eles, ó. Tem voando ali, ó. A câmera não pega, mas tem voando ali. Não, mas dá pra ver eles. Aí aqui. Tenta filmar lá que depois eu puxo o zoom. Olha o tamanho, é, é marimbondo, não é vilha não, cara. Deus me livre. Frito, frito, frito. Mas deveria ser um lugar bem bonito, né, Thiago, aqui. Deveria. Bem gostosinho. Ah, ele devia talvez ter alguma parte de lazer, talvez lá pra baixo também. Uh -huh. então. Tô com medo desses marimbondos né, então. aí, tá pra gente vir aqui um dia, ver se realmente tem... Tem espírito uhum. e qualquer coisa a gente faz um Spirit Box, né? Sim. À noite, pra a noite para ver o contato melhor. Que aconteceu, porque que eles brigou, né? Uhum. O que aconteceu é que um irmão matou o outro. Isso a gente sabe. aí é porque, Talvez a gente tente descobrir, né? Sim. Mas é galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like pra gente. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!